Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você quer aprender sobre o processo de separação do componente principal da farinha de linhaça? Mas não tem a mínima ideia de como é? Bom, nesse vídeo eu vou te explicar isso através de um exercício do Enem. Farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais e hidrossolúveis. Considere o um esquema que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada. O óleo de linhaça será obtido na fração letra A, destilado 1, B, destilado 2, C, resíduo 2, B, resíduo 3, E, resíduo 4. Vamos observar o esquema. Na farinha de linhaça é adicionado éter etílico, seguido de agitação. Com isso, vai ocorrer a dissolução das substâncias lipossolúveis, apolares, como os óleos presentes na semente da linhaça e vitaminas lipossolúveis, formando o extrato etéreo, que é a fase orgânica. O resíduo 1 vai conter fibras proteicas, celulose e sais minerais. Ao adicionar água e agitar, os sais minerais vão se solubilizar e o resíduo 2 vai conter fibras proteicas e celulose. Destilando o extrato aquoso, vamos ter água no destilado 2 e, e no resíduo 3, vamos ter os sais minerais. Uma sacada para esse exercício. Se o lado direito é a fase orgânica, subentende-se então que o lado esquerdo seria a fase inorgânica. Então, poderíamos ter descartado ele logo no começo para poupar tempo. Com isso, descartaríamos o resíduo 1, 2 e 3 e o destilado 2, sobrando assim o destilado 1 e o resíduo 4. Destilando o estrato etéreo, o éter, que é mais volátil que o óleo, vai ser destilado, que é o destilado 1. E o óleo de linhaça e as vitaminas irão formar o resíduo 4. Agora vamos passar para o meu quadro, que eu vou fazer uma observação e falar qual é a letra correta. Uma observação. O exercício fala que o óleo de linhaça é lipossolúveis com massas moleculares elevadas, quer dizer, pesadas. Entende-se então... Que nesse processo de destilação, o mais leve tende a sair primeiro. Então, o destilado 1 seria o mais leve e o resíduo 4, o pesado. Então, a resposta correta vai ser a letra E. O resíduo 4. Espero que você tenha entendido como separar o componente principal da farinha de linhaça. E para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para te fazer.